TenoDark, tudo bem com vocês pessoal? Eu sou o Dark, estou trazendo mais um vídeo de Warframe pessoal. É o seguinte, hoje estou trazendo o Fashion Frame do novo Warframe VentNoute, ok? Olha aqui, lindo não é pessoal, mal chegou, já tenho ele. E vou trazer aqui o Fashion Frame dele agora para vocês, ao vivo ok? Vamos só para o arsenal e vamos ver para conseguir esse Warframe pessoal. É fazendo a jornada dele, nesse caso é Exocetos, pegar o capacete dele ou opção comprando ele também. Então vamos só fazer como aqui é fashion frame, então não vou falar muito em de detalhes, ok? Próximo vídeo já sabe mais detalhes para vocês. Então vamos aprimorar, nesse caso, a aparência. Então, primeiro pessoal, o capacete dele é este aqui. Não tem, não tem outro, a skin eu estou usando a skin dele normal, não tem outra skin, animation estou usando a animation do Ash Prime, ok, essa animação a animação dele também é bonita muito mas eu gosto do Ash, ok, gosto muito da animação do Ash Prime, os anexos eu ainda só vou meter contas quando tiver com as cores, mas vamos começar pelas as cores, ok. Como vocês sabem, eu sou sempre aquela pessoa que gosta de preto, preto em todo lado, né, pessoal? Uh, preto, vermelho, dourado, são sempre as minhas cores que eu sempre dei uso nos meus fashion frames. Algumas pessoas gostam quando eu faço os meus fashion frames assim. E pronto, aquelas pessoas têm aqueles não dizendo assim, o gosto súbito, né? Mas pronto, eu já tinha feito assim um suposto treinamento, mentira Mal eu peguei tu a logo aqui o Fecha-Me-Frame para você. Olha aqui pessoal Tá a ficar bonito, ok? Não vão mentir Olha só essa parte aqui agora BAM! Vamos para os aqui os anexos agora e vamos continuar aqui com a nossa Fecha-Me-Frame Eu vou fazer dois Fashion me frames aqui para vocês verem pessoal Muito top, não é? Essa não, essa não Tem que estar aqui embaixo. Sim, esta vai ser mais importante aqui. Uh, ok só aqui no Fashion Frame há que saber muito bem quais são as armaduras, usar as armaduras certas. Né? Aqui vai ficar bem conveniente com algumas cores específicas do a-frame. Com cores principais, como vocês podem ver por exemplo, a diferença dessa aqui para baixo daqui para cima. Aqui de por cima, o custo combina um pouco mais com a parte de... Com este voodoo, não sei como se diz, essas cenas que estão aqui a sair dele. Ok, fumo, não faço a mínima. Combina um pouco mais com isso, tá ver? Então, melhor assim. Esta parte está aqui, de, de combina mais com a parte de dentro. Há que ter sempre atenção nessas partes. Vamos ver para o uh, acendama, Existe mais esta dama que tem para o fogo, né? Não sei se é bem fogo que se diz. Que essa 100 que está aqui, a Paira. quando essa seria a melhor sem -dama para ser usada aqui. Copia logo as cores. Vocês podem ver que combina também com a parte de dentro, dourados e tudo mais. Ok? Esta aqui é. Calma, falta as regalias porque sem as regalias também não fica muito bonito. Ok? Olha, eu vou usando aqui estas aqui porque. Vendo que essa emite a energia, né? a cor da energia. Fica muito mais bonito. O basão posterior é sempre que eu mais gosto. É o. Do irmão Gustavo, dos Gustavo. esta aqui Gustado, né? Pronto, É o mais desse que eu gosto Olha já está ajustado e tudo Não me mexo mais que isso E aqui que eu vou meter é o sindicato, a parte do sindicato Eu vou meter aqui na rede Velo porque da Silmarin Porque sem a Silmarin Para pegar pontos também tá lixado Pronto Vai ficar assim Só so, este aqui é o Revenente A ok Vamos para o Revenente Ah? O que é que estava fazendo na minha sei. no C? What the fuck, mano? O que, que aconteceu? <risos> Ponto, vais. depois altera isso aqui pessoal. Ganda -ia. Vamos para comer as cores aqui. Vocês vão ver que pode fazer várias formas dele, caso vocês queiram. Nesse caso. É só saber... Escolher bem. Ok. Este será uma cor diferente, aqui será um de forma diferente já. Mas utilizando algumas cores da azul ou do outro ok olha um douradozinho a cor pode ser por exemplo se eu pusesse uma cor vermelhazinha também ficava muito bonito mais branco preto uh, não. vou deixar dourado mesmo porque acho que ficava mais fica melhor não sei ok podem ver eu aqui na skin pessoal eu na animação vou deixar a animação original dele ok uh, sem dama vou, vai ser aquela sem dama que vocês já viram lá atrás a pira pira é assim que se diz ela né Vai ser essa aqui e poucas principais como vocês podem ver Agora vamos para aqui para regalias Depois só falta meter armadura ok Vou deixar mesmo o tipo de regalia aqui Na parte de Ui! Já tem esse esse aqui é uma boa pessoa aqui Ok, vamos já deixar isso aqui amplificar a cor Deslocamento um pouco mais para baixo Isso Fica assim Podem ver pessoal, a cor se mistura e fica de uma cor diferente já se percebe se eu botar aqui branco vai ficar branco, então eu vou deixar preto mesmo. Dá um ar diferente, já nesse caso, né? E dá mais cores e dá mais dourados lá para aqui. Aqui posso deixar de red vel, baixar aqui a amplificação para não aparecer aqui nas costas, né? E é somente a armadura e está feito a segunda. os anexos. A segunda. ui. Vai fazer a segunda Fashion Frame Eu, até, eu vou deixar aqui que já está diferente né Vou copiar aqui E é só fazer um Fashion Frame bem diferente agora para vocês meus dar Vai ser só essa armadura vai ser a armadura prima A minha armadura prime per pernas Olha E agora pessoal, então O que vocês acham daqui também? Gostaram pessoal? Então, temos a B e a C, cores diferentes, muito top, não é? Ah pessoal, vamos fazer o seguinte, né? quem se gostaram de alguma de alguma Fashion Formula aqui, façam o seguinte, né? escrevam hashtag B, hashtag C, ok? Assim, que tiver mais pontos, a gente vai depois fazer um... Simplesmente vamos ver quem é que ganha, qual das Fashion Formula vão ganhar, que é a A ou a B. Ok pessoal, este foi o vídeo de hoje, a primeira frame, o primeiro fashion frame do Val, ValNOT, sem ser se diz o nome dele. Então se gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.